Você já se perguntou se a justiça realmente foi feita no GP de Fórmula 1 de Abu Dhabi de 2021? Sejam bem-vindos ao canal Mundo sobre Rodas F1. Hoje vamos voltar a 2021 no GP de Abu Dhabi e ver o que gerou toda essa polêmica. Max Verstappen na Red Bull conseguiu uma vitória incrível ultrapassando Lewis Hamilton da Mercedes na última volta e conquistando o tão sonhado título de campeão pela primeira vez em sua carreira. Carlos Sainz da Ferrari completou o pódio e fez uma corrida consistente. Antes da corrida, Hamilton e Verstappen estavam empatados com 369,5 pontos e tudo indicava que Hamilton seria campeão. No entanto, um safety car Entrou na pista após uma batida de Nicolas Latifi, o que permitiu que Verstappen se aproximasse e atacasse Hamilton na última volta. A Mercedes avisou o britânico que o holandês precisava tirar 0,8 segundos por volta para chegar em Hamilton antes da bandeirada, o que era muito improvável. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da Fórmula 1. A Red Bull questionou os comissários que permitiram que o holandês passasse o tráfego entre ele e Hamilton antes da retomada da corrida. Com a saída do safety car, Verstappen foi para cima de Hamilton na última volta, ultrapassou o rival e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, levando o título de campeão da Fórmula 1 para casa. Mesmo com a derrota de Hamilton, a Mercedes conseguiu o título de construtores pelo oitavo ano consecutivo. A corrida contou com 19 carros na pista, já que Nikita testou positivo para a Covid e não participou do GP. Com a vitória de Verstappen, a sequência de títulos de Hamilton foi interrompida desde 2013. É a primeira vez que um piloto de fora da Mercedes conquista o título. De 14 para cá, apenas Hamilton e Nico Rosberg Ambos da equipe alemã foram campeões da Fórmula 1. Com isso, a corrida de Fórmula 1 de Abu Dhabi de 2021 ficou marcada por um final controverso, que dividiu opiniões e gerou intensos debates sobre o resultado do GP de Abu Dhabi. Um abaixo-assinado que tem por objetivo anular o desfecho do GP de Abu Dhabi de 2021 e conceder a Lewis Hamilton o seu oitavo título mundial, atingiu a marca de 100 mil adesões, criado logo após o fim da corrida polêmica de 12 de dezembro, de dezembro de 2021, o documento alega que a equidade não foi estabelecida na competição, definida em uma volta de sprint após um período de carro de segurança. Durante o período de segurança, o diretor da prova Michael Mass optou por permitir que todos os pilotos atrasados entre Hamilton e Max Verstappen recuperassem uma volta para favorecer a batalha. Na retomada, Verstappen utilizou seus novos pneus e macios para ultrapassar Hamilton, que usava pneus duros e já, já estavam desgastados, e conquistar o seu primeiro título mundial. A FIA iniciou uma investigação dos acontecimentos em Yas Marina e demitiu Masse de seu cargo. A entidade também afirmou em seu relatório de março de 2022 que o resultado do GP de Abu Dhabi 2021 e do Campeonato Mundial de Fórmula 1 são válidos e não podem ser alterados. Petição continua a obter assinaturas tendo como meta alcançar 150 mil adesões em seu site. Embora a petição no Change.org continue ganhando assinaturas, é importante lembrar que a decisão final cabe à FIA e as regras e decisões devem ser respeitadas. O que você acha da decisão da FIA? É correto que Max Verstappen seja campeão mundial de 2021? Ou o título de 2021 deveria ter sido de Lewis Hamilton? Deixe o seu comentário. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até a próxima.